Pois é, estamos indo agora em outro lago. Liberaram um lago que falaram que tem muito peixe. Muito bacana, né? Olha o tanto que já andou, ó. Subindo o morro. Pescaria. Hoje é dia de pescar. É dia de pescaria É isso aí